Último episódio de Minecraft Aether. Nesse dia de Minecraft Aether, eu tenho um grande objetivo. Hoje eu quero fazer uma casa nova. E agora o meu plano é o seguinte. Eu quero tirar todas essas árvores que estão aqui. Olha só que maneira. Como é bom ter uma casa? Comentário estranho, né? Mas é isso. Ontem a gente fez uma casa aqui na Eder. Dá um ligue só em como ela tá? Enquanto a gente mostra ela, eu já tenho que ver aqui se tá tudo certo com o nosso coelhinho, o algodão doce. Tá aqui. Opa, algodão doce, tudo certo? A ah, pode ficar aqui. Porque hoje é dia de doideira. Hoje nós vamos enfrentar o primeiro boss aqui do Aether. Eu havia falado antes que eu queria fazer isso, porém, eu ainda não tinha criado coragem porque a gente não tinha suficiente. suficientes. Porém, agora a gente tem uma armadura completa, da boa. Quer dizer, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Temos luva. A gente tinha dois anéis de zanite, mas eles quebraram. A gente vai fazer também. E pode ter espadas. Fora o escudo que a gente já tem. Deixa eu ver se a gente tem mais desse minério roxo que além desse bloco. Minério rosa, na real. Então a faz tudo dele. Faz uma picareta e uma espada. Para esquentar, aparentemente, esse minério. Eu tenho que jogar ele aqui no altar e esperar com a bronze. e um Shard. O problema é que a gente está sem a Bros e um Shard. Eu vou ter que sair minerar. Mas tranquilo, porque daí aproveitando a gente já pega mais Ambrosium também para a gente poder pegar as Blueberry que a gente tem e colocar no altar novamente para fazer uma maçã encantada. Eu descobri que essa massa encantada é recupera um pouquinho mais que essa aqui. E como a gente está com pouquíssima comida, vai ser muito bom. Eu sei que parece bobeira, mas pelo menos eu já consigo sentir a diferença enorme que tem uma casa. É só pelo fato de ter uma casa, a gente consegue organizar as plantações, nossos pets, os nossos itens, os nossos objetivos. Para mim, desde que a gente conseguiu fazer essa casa aqui, parece que o mundo é outro agora, por falar em outro mundo. A gente também vai precisar sair daqui um pouquinho. Aí ah, o algodão doce queria falar com vocês sobre uma coisinha. Esse vídeo faz parte do mês da J. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? <risos> Mano, muito doido essa animação, na moral. Enfim, vamos atrás de Ambrose. Olha só, já achamos os primeiros Ambrosium. A parte boa é que ele sempre tem grande quantidade. E ele, é tipo, ele é o carvão aqui do Aedra, eu acho. Acho que dá para considerar o carvão aqui. Um minério bonitinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas sei nem se eu quero comentar isso aqui. Mas eu vou comentar, vai. Se os minérios tivessem gosto, eu acho que o Ambrosium tem gosto de rovo. Sei lá por quê. Bom, ó, ali tem o minério rosa. Vamos já pegar ele então, aproveitando. Eu também estava precisando bastante dessas ice Stone aqui para poder fazer outros crafts que usam ela. Você já pega também. É bom que a gente sai para resolver um problema e acaba resolvendo vários, né? E com o algodão doce junto é muito mais fácil. Olha o Ambrosio ali. Ó. Eu fico me perguntando, mano, o que seria Ambrosio em português? Porque tá em inglês, né? Vamos concordar. É, nossa, picareta quebrou. Eu, eu acho que a gente não tem escolha fora voltar para casa. Já estou esquentando algumas maçãs aqui para a Blueberry para virar uma enchente de Berry para a gente ter o que comer. né? Vou buscar um pouco mais ainda e já fiz Três enchantes de gravitite. Antes de eu fazer minha espada ou qualquer coisa do tipo, eu vou atrás dar uma mini minerada, por causa que eu fui fazer uma picareta nova de zanite, a roxinha. A gente só tinha duas e precisa de três. E eu não vou fazer uma picareta de de gravitite, sendo que eu posso fazer uma espada. Então o meu plano é o seguinte, vou pegar essa picareta de pedra que eu tenho, vou ir lá fazer uma picareta, vou reparar. Ó, já tem as coisas para picareta aqui com a picareta. Eu vou estar mais seguro para as próximas coisas. E se eu achar mais um desse daqui, eu pego para fazer uma, uma picareta de gravitite. Mas não é a prioridade, não. Enquanto isso, vamos tentar pegar mais Ambrosium para poder fazer maçãs. Bom, vamos com esses daqui por enquanto. Eu pesquisei na internet o que significa Ambrosium e eu não achei. Então fica, fica a dúvida aí no ar para quem também ficou com ela. Algodão doce. Ah, você está aqui. Vamos ao algodão doce, vamos Vamos para aquele lado agora. Ó, tem ali o minério rosa. Dá para a gente pegar ele que a gente vai precisar dele. Tem os Ambrosium ali também perto. Ah, tem tudo que a gente precisa já aqui. Olha o templo da Valkyrie que nós vai atacar no futuro ali, ó. Uh, furacão, fu furacão preto. Vamos ver que o Bob vai nascer. Não some, eu estou chegando. Não! Que decepção, foi bem quando eu cheguei. Ó, oh, ah, achei um Ambrosio aqui, ó, mas achei mais minério rosa, vamos aproveitar. Eu não consigo com essa picareta? Pera, calma aí. Isso que eu consigo, né? Tá, consigo. Mano, eu esqueci, quase que eu quebrei o minério do mais raro lá sem poder. Ali, ó, Zanite. Tem que tomar cuidado que tem umas moa perto, então, entendeu? Perigo. Pegar o Zanite, dois só e vamos correr. Tá, boa. Já vamos voltar para aquele lado agora, sem, sem perder tempo. Porque, mano, a gente ser atacado pelaquelas moedas dois palitos. Ó, de novo ali, será que a gente consegue agora? Tarde! O que você tem para nós aí? Nada. Bom, bancada de trabalho, graveto, uh, amigo. Dá, dá licença, picareta ali, ó. Pronto. Agora, com isso, a gente já tem o suficiente pra fazer a espada e a picareta de gravitite. Agora, eu preciso transformar esse um em oito. Eu vi que lá do outro lado tinha, então vamos pegar lá já, por causa que o zanite vai ser importante pra gente fazer os, os braceletes. Pelo que eu entendi, ou o um bracelete faz a gente minerar mais rápido, ou ele dá defesa. Não sei qual dos dois, mas já que a gente vai enfrentar um chefão, é, me é melhor a gente levar. Melhor do que remediar, que fala, não é não? Ô, <risos> oh, mano, aqui é muito bonito, na moral. Eu, eu, eu, fico, eu fico muito feliz jogando aqui. E aí, amigo, tudo certo? Toma. Homem. Um, dois, três. No total, na real, é quatro. E temos um bracelete tem outro ali, mas é muito arriscado pegar aquele tão embaixo. Também peguei duas da White Apple, que é a maçã branca, que pra quem não lembra ela, essa maçã, ela cura os efeitos da moa. Então se o já tacar tá alguma coisa, também a gente vai estar tá curado daí. Bom, já estamos aqui em casa agora, né? Podemos guardar nossas picaretas reservas. Vamos guardar essa aqui. Eu vou levar de zanite. Eu não sei se leva a picareta de zanite. Não, eu acho que eu vou deixar aqui porque vai, sei lá, nunca se sabe. Eu vou levar um pouquinho de madeira para essa batalha, porque vai que eu possa construir alguma coisa lá pra me defender, algo do tipo. Bom, vou fazer aqui ó os dois braceletes. Pronto. Também tem os colares, né? Vamos ver se é uma das próximas dungeons a gente consegue linha pra fazer os colares. De qualquer forma, espadinha de gravitite e a picareta. O escudo eu não vou fazer porque eu não tô nem usando o meu desanite, mas indo de gravitite. E, ó, sobrou um bloco de novo. Aqui as massas já estão indo todas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar. Eu acho que é a pau não vou usar na batalha. Escudo eu vou deixar na segunda mão. Vou fazer assim, olha. Escudo, armadura completa, luvas, os braceletes que não aparecem, mas eu tô com um aqui, ó. Tá gastando. Ele com o tempo. Na real, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é um anel que dá pra gente velocidade de mineração. Os anéis que existem são o de ferro, que é com ferro, obviamente, ouro e gelo. Eu posso testar todos depois. Eu tenho quatro ferros aqui? Deixa eu ver. Não, eu não tenho nem quatro ouros, nem quatro ferros, então não dá pra testar nenhum ainda. Mas fica aí, ó. De qualquer forma, temos berry, maçã, nuvem azul, madeira, todas as ferramentas. Eu acho que não nos falta nada pra ir pra essa batalha. Até lancei umas tochinhas aqui por, por segurança. Então, vamos lá. Lá, sem medo, algodão doce, vamos comigo. Que você vai me levar até a arena. Você não, cê, cê, cê não vai entrar no campo de batalha, não fio, por causa que nossa, muito perigoso. Não, não, não sei, real. Não sei o que nos espera lá, então não vou arriscar ele nunca nessa vida. Vamos só deixar ele ali pertinho em alguma área segura. E tá bom, boa. Estamos aqui e agora deixa eu colocar fazer um buraquito aqui, assim ó. Uma, uma salinha vai ser mais pequena mesmo, mas eita, essa picareta é boa. ó. E também tô com o anel, né, de velocidade. Só pra gente deixar aqui, ó, o, o algodão doce. Gudão doce, vou pra batalha. Vou uma toxinha aí. Uma maçã. Depois eu volto, tá? Tem o nosso escudo. E vamos entrar lá. Tá, estamos entrando aqui na caverna. Até agora eu já vejo blocos diferentes, mas fora isso. Conseguiu quebrar? Olha! Que isso? é a parede tá me atacando. Mano, a parede tá se desfazendo pra me atacar. É todos os blocos da parede ou só esses que tem olho? Eu acho que são esses daqui, ó. Vamos tirar eles aqui e colocar na sua própria tocha. Ó, aqui, aqui tem um baú. Vamos ver o que tem nesse baú. Deixa eu só Deixa eu ver uma salinha normal ali. Um que é isso? que é isso? O baú ataca, o baú ataca. Tá, aparentemente essa minha espada joga as coisas para cima. E dropou um baú. Boa. Tá, isso aqui vai ser uma armadilha também, será? Não aí, uma pirata de zanite, um dado encantado, tocha e um balde de veneno. Com o um balde de veneno, eu posso colocar veneno em dardo para fazer um dado venenoso. E também posso fazer um remédio. É um baú de Skyroot que está cheio com um veneno mortal. Melhor não beber ele e ele pode usar para fazer dados venenosos. E se você encantar ele, você vai criar uma cura para o veneno. É exatamente o que dizia. Ah, mano, de novo essa armadilha. Que susto. Mano, esse baú é forte, né? Se esse daqui foi uma armadilha, eu vou deixar ele bater na gente uma vez pra ver. Mano, ele já tira uma vida legal. E a minha armadura é boa. Mano, imagina o chefão. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Toma, toma um dardo aí, vai. Toma um dardo. Toma um dardo. Não funciona assim. Pera aí, levando enquanto que o baú é de madeira. Será que dá mais dano se eu bater nele com o machado? aí, não. Bom, terminamos essa sala aqui. Aparentemente não tinha nada muito interessante aqui, fora aquele balde, aquele balde lá, né? Eu acredito que aquilo ali seja o chefão. Eu não vou lá ainda não. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, é a sala que a gente já tava, né? Ó, achamos outra saída. Meio que eu tô furando aqui todas as paredes para a gente ter uma, uma ideia. Pode ter alguma sala secreta aqui. É não ter nada. Então, vamos lá tentar atacar o chefão. Nos desejem sorte, pessoal. Nos desejem sorte. Beleza. Então, esta é a última sala que falta. O primeiro boss do Aether. Bom, que na sala aparentemente não tem nada demais. Vamos espalhar umas tochas. É uma pedra que tem olho em todos os lados. Tá fazendo muitos sons estranhos aqui e em cima não tem olho, né? É? Acho que é isso. Bom, eu tô pronto. Vamos. Hum, parece que eu preciso daquele com uma careta. Ah, tá bom, né? Meu Deus! Calma, sai! Calma, calma, calma, calma, Cadê a saída? Não, posso saída. Pera, pera, pera, defende. Meu Deus! Olha a durabilidade do meu escudo descendo! Calma, calma. Eu subi aqui. Ele sobe também. Não, não, não, mano. Calma, calma. Isso é um problema, isso é um problema sério. Ele é mais forte do que eu pensava. Eu achei que eu tava tranquilo ainda pra derrotar ele. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Eu preciso recuperar a minha vida. Ele, ele não anda em diagonal, aparentemente. Tá, pera. Toma, toma. Mano, eu preciso derrotar esse olho gigante. Eu ainda não posso ter espadada, então tem que ser com a picareta. Bom, ainda bem que ele fez uma picareta boa. Ai! O problema é que ele consegue ignorar bem a nossa armadura. A gente tem uma armadura boa, mas ele dá muito dano mesmo assim. Mano, olha o que ele fez instantaneamente com o nosso escudo. Eu não morrer, eu não morrer. Calma, vou ter que planejar bem meus ataques a partir daqui. Eu acho que o truque pra derrotar ele é bater e se movimentar. Ai! Calma, não me encurrala, não me encurrala. Calma, eu vou pra cá. Boa. Boa! Tá funcionando, tá funcionando, calma. Mano, eu não vou perder aqui, não no primeiro boss, não no tão fácil. Quer dizer, não tá tão fácil assim, né? Tá, calma. Ah, não, eu pensei que ele tinha ficado perdido ali. Ai! Ai! Não, não, não. Calma, calma, calma. ficar girando em círculo, que daí o movimento daí fica um pouco mais fácil de desviar. Tem umas horas que ele fica meio perdido, mas eu percebi que ele, se, se ele errar o um movimento duas vezes e não funcionar, ele, ele desiste do movimento e tenta outro. Então não dá pra tentar enganar ele pra ele ficar preso aqui no chão. Ai! Calma, calma. O olho tá vermelho! Ele tá mais rápido! Ele tá mais rápido! Calma, agora, agora eu não posso vacilar. Eu não posso mais parar pra comer. Calma, agora, agora eu tenho que focar. também. Mesmo... Calma, calma, calma. Ele levou é um o movimento, Mano. Olha minha vida. Yo! Meu Deus do céu. Conseguimos. Derrotamos o primeiro chefão da Light. Agora você vai pra vala, Sliminho. Bom, guiamos aqui uma chave de bronze. E um baú. Temos um baú nele, temos uma espada flamejante. Vou testar já já outra espada flamejante, docinho de ouro e docinho azul e uma lança da valquíria. Eu olhei aqui, são todos os blocos que não tem craft, então meio que são itens raros que a gente tem que dar valor. Tá, uma espada que dá fogo. Boa, a espada gente é boa, porque ela tem o mesmo dano da espada de grafite, só que dá fogo. E aí a, a lança da Valkyrie, ela dá o mesmo dano. Porém, a diferença é que ela é um pouquinho mais devagar. Mas quem sabe ela seja a chave para poder derrotar a Valkyrie no tempo dela. De qualquer forma, nas próximas batalhas iremos precisar de um escudo melhor bem melhor. Mas por agora já estamos começando a nossa grande jornada aqui no Aether. E daqui para frente eu acho que as coisas vão só melhorar. Agora a gente precisa de uma moa que é legal e também ir atrás da Valkyria.